Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou explicar um exercício do Enem 2017 que foi considerado muito difícil por vários alunos. Se você também achou, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te explicar como você teria que ter feito para chegar à resposta correta. toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como DL50, dose letal mediana. Ele representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50% desses indivíduos e é normalmente medido utilizando-se ratos como cobaias. Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar o nível tolerável de contaminação de alimentos para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. O quadro apresenta três pesticidas e suas toxicidades. A unidade miligrama por quilograma indica a massa da substância ingerida pela massa da cobaia. 60 ratos com massa de 200 gramas cada foram divididos em três grupos de 20. Três amostras de ração contaminadas, cada uma delas com um dos pesticidas indicados no quadro, na concentração de 3 miligramas por grama de ração. Foram administradas para cada grupo de cobaias. Cada rato consumiu 100 gramas de ração. Qual grupo terá uma mortalidade mínima de 10 ratos? Letra A. O grupo que se contaminou somente com a trazina. B. O grupo que se contaminou somente com diazinon. C. Os grupos que se contaminaram com a trazina e malátium. D. Os grupos que se contaminaram com diazinon e malatium. E. Nenhum dos grupos contaminados com atrazina, diazinon e malatium. Vamos passar para o meu quadro que eu vou explicar como fazer e qual vai ser a letra correta. Bom, o exercício fala que 3mg para cada 1g. Então, se eu tenho 100g, eu tenho que achar quantos quantosmg eu teria dessa dose mortal. Então, se eu for fazer a conta, vai dar... 300 miligramas da dose mortal. De dose mortal. O exercício fala que é miligrama por quilograma, só que o rato ele não tem mais de um quilo. Ele tem 200 gramas. Então, um quilo tem quantos gramas? Mil gramas. O rato só tem quanto? 200 gramas. Então, é como se tivesse dividido 1.000 gramas por 5. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente também vai ter que dividir a quantidade do DL, 50, por 5, para ficar uma coisa justa. Então, a gente vai dividir 70 por 5. 1.000 um por 5. E o 3.100. Vou dividir tudo por 5. Então, 70 por 5 vai dar 14. Mil por 5 vai dar 200. Isso tudo em miligramas. E aqui vai dar 620. 620 miligramas. Então, se 14 miligramas é mortal para o rato, se ele ingeriu 300 miligramas, ele vai estar o quê? Morto. Então, a gente pode desconsiderar isso aqui. Se em 200 mg se ele ingerir 200 mg ele estaria morto? Se ele ingeriu 300, ele também vai estar morto. Se ele ingeriu 620 miligramas, mas se ele ingeriu 300 mg esse aqui vai estar vivo. Então, a resposta correta é a letra D. Os que vão matar vão ser o diazinon e o malatium. Se você gostou, comente embaixo nos comentários. Assine meu canal para receber as novidades e até o próximo vídeo.